Palavras que eu e você com certeza já pronunciamos errado em alguma vez na nossa vida durante os nossos estudos. Quais são elas? Essa aqui é a parte 2. Number 2. Here we go. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online, o um mensageiro da brilhagem. Essa aqui é a parte 2 da parte 1, um, óbvio, das cinco palavras que já pronunciamos errado, errado em alguma vez nas nossas vidas E como vocês pediram muito, eu trouxe aqui Inclusive tô com a mesma camiseta, em mesmo lugar, gravei logo em seguida Que coisa, né? Mas antes de eu falar para vocês essas palavras Por favor, deixa um like nesse vídeo para ficar feliz Não se esquece de se inscrever no canal Ativa o belzinho para você receber as próximas notificações dos vídeos E não se esquece também de compartilhar aí no grupo de WhatsApp com seus amigos Enfim, para que a gente leve essa mensagem de inglês para o Brasil todo Vamos inglesar este Brasil Agora Agora sim, parte 2, e essa primeira palavra é a seguinte, que significa débito. E você percebeu a pronúncia, né? Debt. Júnior, cadê a letra B? Você não pronuncia. A letra B você capa, tira ela fora. Fica então, debt. Debt que maravilha. Eu, eu até faço aqui uma, uma pausa, né, um, um abre aspas, como o Alba diz, né, abre aspas. Uma pausa pra palavra muito no português. né A palavra se escreve desse jeito aqui e como vocês podem perceber, não tem a letra N. E a gente pronuncia uma certa, uma certa letra N, né, muito, né. Mas por que que é assim? Porque Deus quis assim. Então o português também tem suas particularidades. Nesse caso foi uma letra que é pronunciada, mas não está na escrita. É, é o contrário do que a gente está falando aqui, né. Não sei nem porque eu falei isso, mas enfim, vamos para a palavra número 2, que é a palavra dúvida, que se escreve assim e se pronuncia doubt, doubt. É isso mesmo, a letra B não está presente no som. Doubt, doubt. E se escreve dobit, né? Não tem nem som de A aí, né? Doubt, doubt, como assim? Doubt. O inglês não é lido como é escrito, então isso é muito importante que você entenda também, beleza? Por isso que é legal você sempre ler bastante e, de preferência, ouvir o que você está lendo. Por isso que eu sempre recomendo músicas, filmes, seriados, porque você consegue ouvir o som né, dos atores, do cantor, enfim, e comparar esses sons com o escrito, no caso a letra da música. Ou as legendas, né, no seriado, no filme, etc. Ou livros com áudio, né, textos com áudio. Tem muitos, eu já falei inclusive numa live minha que eu fiz um tempo atrás, vou deixar até o link aqui na descrição. Acho que é a aula 22. Live da aula 22, que eu te dou dicas de sites e enfim, para você ter acesso a livros com áudio, beleza? Vamos lá então para a palavra número 3 que eu separei aqui, que é a palavra corredor, que em inglês você diz aisle. Ile. Ile! A letra S não vai ser pronunciada, e nem essa letra L aí. Ficando então, Ile. Palavra número 4, outra palavra é a seguinte: castelo. Castelo em inglês se escreve assim, ó, mas a gente pronuncia Castle. Castle? Castle Castle de mim? Para de casuar de mim! Mas é verdade, não achei graça nenhuma. Castle. É como se a letra T e a letra L aí não fossem pronunciadas, do S já pula, pula direto pro E. Castle. Castlevania. Castle of Illusion, ah, o, o, o jogo do Mickey lá, ó. Mickey Castle of Illusion, Castelo da Ilusão, Castelo das Ilusões, não sei agora, Castle of Illusions, enfim, joguei muito esse jogo pro Mega Drive, falar em jogo, jogo das antigas, quero indicar um canal muito legal do meu amigo Daniel, Games das Antigas, o cara, <risos> muito legal, só jogo das antigas, Mega Drive, Master System, Playstation, enfim, tá aqui embaixo o link na descrição também para vocês se, se inscreverem lá, ah, assistir as jogatinas dele e disse que veio pelo Junior Silveira, hein, Play isso. Sempre assisto você, Daniel. Um abraço, cara. E a última palavra, number five... É? Number five é eu falei... É que é maluco, é? Number five é faca em inglês. E a pronúncia é knife. Knife. A exemplo de no, que eu falei no vídeo passado, essa letra K é silenciosa, é uma silent letter. Então, você não, a, não vai pronunciá-la. E sim, ó, do, começa do N, né? Knife. Knife. Faca. Knife. Aí eu lembro da guinso 2000. Lembra da guinso 2000? Aquela knife ali que cortava tudo? Uma autêntica Guinsoo corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Meu Deus, isso é muito clássico nos intervalos de Cavaleiros do Zodíaco. E tem mais uma aqui, ó. Palavra bônus, hein? Atenção, pessoal. Palavra bônus. Plantão, plantão. Palavra bônus. A palavra bônus é ferro. Ferro em inglês. Você já viu essa palavra, ó. No filme lá do The Avengers, né, Os Vingadores, Tony Stark, né, ele é o Iron Maiden. Não, você é burro, cara. Não, Iron Maiden é a banda. É Iron Man, Iron Man, Iron Man. Nossa. I'm the best. Iron Maiden é a banda, né, Dama de Ferro, Iron... E o homem de ferro, Iron Man. Então a pronúncia é iron. Iron. É tipo eu uh, ganho iron. Iron Money. Iron. Fechou? Deal? Beleza. Foram seis palavras em bônus. Só isso aqui já merece o seu like para ficar feliz, a sua inscrição neste canal e o seu compartilhamento desse vídeo para levar essa mensagem para mais pessoas para nós inglesarmos este Brasil. Combinado? Me segue lá no Instagram, arroba Silveira Eu posto dicas, to dicas todos os dias, os stories Mano, muito, muita coisa legal Me segue no Telegram também Entra lá, entra em tudo Pode entrar dentro de mim que eu deixo Pode entrar pra você me consumir Tudo que eu tenho de inglês pra oferecer pra vocês Combinado? Ficou meio estranho isso, mas vocês entenderam, né? Não entendi foi nada Eu sou o Junior Silveira And that's it for today Thank you so much guys for watching E lembre-se todos vocês lembre See you around. Bye.